Então, quero apresentar o professor Richard Smith, que é professor emérito do Departamento de História da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Publicou sete livros e mais de 40 artigos é, publicados nos Estados Unidos, Brasil, México, Espanha, França, Holanda, Grã-Bretanha. Suas pesquisas problematizaram as artes e as redes literárias, movimentos culturais e instituições nos Estados Unidos, com ênfase em conexões e intercâmbios internacionais. Destacamos suas pesquisas em história oral. Nos últimos seis anos, ele vem trabalhando com o projeto Vozes da Arte Contemporânea, oferecendo cursos a partir das suas entrevistas com os artistas. Tem ajudado a organizar a participação dos Estados Unidos no projeto Culturas Transatlânticas, Histórias Culturais do Mundo Atlântico, século XVIII e XXI. E contribui com projetos interdisciplinares, internacionais, que abordam a poética do texto e da imagem. Eu trabalho com a imagem, com fotografia, que Ana Mawad também pode comentar ao final. O livro, é, Continente Improvisado, não é? É, Improvised Continent, investiga os intelectuais e artistas americanos e latinos-americanos que formaram redes que os Estados Unidos usaram para sua diplomacia cultural. Richard Smith, mostra que havia, de alguma forma, um, uma ironia neste imperialismo cultural, né? artistas que serviram como críticos da sociedade americana a partir dessa utopia do pan-americanismo. Então é com essa, com essa breve trajetória do professor Richard que passo a palavra. Richard, welcome. Yeah. Desculpa fazer uma, uma, uma aparição... Posso fazer só uma interrupção? Desculpa, Richard. Claro. Poderia abaixar a sua câmera um pouquinho mais? Sim. É, aviso um já ao Richard. público que está presente que o cineasta Henrique Ligeiro é, está dando uma força, porque depois nós vamos fazer a edição desse material para gravação. Então, okay. essas, essas dicas são preciosas. Muito Desculpa, obrigada. Obrigada, Desculpa. Henrique. E agradeço mais, a, mais uma vez ao professor Richard. E passo a palavra. Obrigada. Obrigado. A uh, imagem uh, dá? Agora? Bem, está ótimo. Perfeito. Okay. Uh, o convite para apresentar meu livro a tantos amigos queridos que estão aqui uh, e uh, outro, uh, outros amigos para conhecer uh, é uma honra para mim, uh, também uma oportunidade, uma oportunidade maravilhosa, uh, aprender o que vocês pensam, mas uh, também uma oportunidade terrível. penso que se vocês todos uh, desculpem, me desculpem pelos erros em português que seguirão, uh, com certeza seguirão. Uh, às vezes, eu não encontrarei as palavras que, do que, das que preciso e espero uh, por a sua ajuda. Uh, mas, mas tentamos e vamos ver. Uh, esse projeto, uh, esse livro, começou para mim no final dos anos 1970, quando participei de um projeto... Para a televisão público nos Estados Unidos. E meus colegas esperamos apresentar roteiros originais escritos por 13 autores bem conhecidos da América Latina. Na época, conheci Octavio Paz, Carlos Fuentes, Helena Poniatowska, David Iñas, Orígenes Lessa e eu. Uh, a apresentar uma zilografia que a o a fez e me enviou uh, um Natal 79 de novembro é eu esqueci a data a data exata uh, mas é, uh, é uh, uh. É um, um, uh, um, grande, um grande prazer uh, uh, conhecer a Alessa e outros, uh, também Lígia Fagunda-Teles, Luísa Valenzuela e muitos outro, outros. O projeto, uh, com certeza, falhou. Uh, ficamos uh, muito desapontados, decepcionados, mas... Uh, Talvez o fracasso tinha, tenha sido sorte. A situação política mudou da, de forma inesperada. Uh, e eu não fui o único a ser surpreendido pelos caminhos que a mudança social uh, seguiu entre 1980 e 2010. Uh, reconheço que era muito ingênuo para alcançar nossos objetivos de iluminar uh, para meus concidadãos as complexidades de uma parte do mundo que nós nos Estados Unidos tínhamos mudado e que por sua vez mudaram nosso país de forma dramática e politicamente desestabilizadora. Uh, mas também aprendi que na história intelectual, os fracassos valem igual aos, aos sucessos e es, se precisa sempre estudar os fracassos ah, dos sujeitos ah, estudados. De qualquer forma, continuei a ler, a ler as literaturas da América incluindo autores históricos e teóricos e sociólogos. Participei de um livro sobre a cultura da fronteira Estados Unidos e México para uma exposição de arte em Tijuana e Los Angeles. Comecei a oferecer cursos sobre intercâmbios culturais interamericanos. Eu projetei os cursos em torno de divergências e convergências, em vez de semelhanças e diferenças. Uh, a teorização dos encontros e desencontros uh, que Julio Ramos desenvolveu moldou minha abordagem. O ponto era não pensar em fenômenos históricos como entelequias autônomas, analisamos livros e outras obras culturais uh, como funções uh, produzidos dentro de instituições que se desenvolvem através de interações com outras forças sociais, às vezes locais, às vezes nacionais, às vezes transnacionais. Em todas as uh, uh, situações uh, situações estudadas, a literatura cientificamente relevante dos países que interagem com os Estados Unidos deve de ser considerada, bem como a literatura de los Estados Unidos. Uh, debo decir que este fue un um requisito incomún para históricos de Estados Unidos, en cierta medida controverso, pero creo que es é necesario, uh, continúa necesario, Más en cualquier asunto en la historia de los Estados Unidos, la historiografía é já imensa, muitas vezes mais do que uma pessoa pode ler em uma vida. Uh, pedir aos alunos para ler além da literatura dos Estados Unidos pode estar injusto, especialmente quando solicitou a ler os idiomas originais e eu requis uh, meus uh, alunos a aprender os, os uh, idiomas uh, dos países que eles pretendem estudar. Um, para mim, é, é uh, absolutamente importante. Um, mas se queremos entender... Por quê? Se queremos entender os Estados Unidos como uma sociedade que, quase a partir de suas origens, uh, exerceu uma influência excepcional sobre outras partes do mundo. Ao mesmo tempo em que foi remodelada internamente através de interações globais e, então, contar essa história de uma forma mais completa, Talvez, por chegar a conclusões inesperadas, devemos ver o que os parceiros do nosso país têm a, a dizer. Então, do meu ponto de vista, um historiador dos Estados Unidos precisa aprender línguas e se familiarizar com a historiografia de países relevantes para o seu tema. Uh, escrevi um o livro sobre a presumição de que as relações interamericanas, embora historicamente distintas, não eram especiais ou únicas da, das relações uh, das com outras partes do mundo. Essa relação com a América Latina Teve a mais longa história uh, e, uh, de, com outras partes do mundo, já que a União Pan-América foi a primeira de muitas organizações internacionais que os Estados Unidos promoveram durante o século XX. A União Pan-americana iniciou a abordagem anglo-americana da governança global. Como o primeiro estava, portanto, cheio de contradições e muito do que aconteceu foi uh, simplesmente improvisado em vez de, de corrente do planejamento estratégico. As relações culturais foram importantes para mim, porque com certeza trabalhei por muito tempo na história cultural e intelectual, mas do ponto de vista mais teórico, porque a literatura e a arte começam, são práticas, formas de praxis, onde os países eram totalmente iguais, não idênticos, pois a organização da produção cultural e distribuição difere durante grande parte do período que eu estudei no livro. Mas todos os países em causa tinham ricas produções culturais, que poderiam facilmente interessar pessoas, uh, leitores, e pessoas de outras nações. Em termos uh, de política, da, da economia, ou do poder militar, as relações entre os Estados Unidos e outros membros uh, da União Pan-Americana eram totalmente desiguais, mas o intercâmbio, intercâmbio cultural proporcionou um ponto de partida onde a igualdade era uma, uma dada base. Uh, em segundo lugar, uh, com o intercâmbio inter cultural, os líderes americanos, norte-americanos, Durante a primeira metade do século XX, estabeleceram padrões uh, para avaliar sua liderança internacional, com especial atenção aos valores promovidos pela interação cultural. Eu tomo as uh, suas declarações pelo valor nomino, nominal, porque eles fornecem um padrão para ver os resultados que os próprios líderes dos Estados Unidos estabeleceram. O panamericanismo pan é um termo uh, simples com um, uma história contraditória. A ideia apareceu pela primeira vez na Era Revolucionária nos Estados Unidos. So, uh, na, na América do Norte Britânica, em 1771, e e e um. a, a palavra pan foi utilizado pela primeira vez, em 1771, um. uh, Como uh, propostas mal sucedidas de que a recém-independente das Nações independentes da América formam uma confederação de comunidades autônomas e, se se formassem, as nações seriam mais capazes de defender suas liberdades através da cooperação em vez de concorrência. Uh, em segundo lugar, o pan-americanismo foi uma manobra geopolítica que os líderes do governo dos Estados Unidos uh, criaram no final do século XIX para transformar o crescente poder econômico em um sistema de governança global para recriar o mundo de uma maneira que forçaria outras nações a mudar seus sistemas políticos e econômicos para serem mais consistentes com a, as instituições e práticas norte-americanas. Norte uh, na década de 1880, as potências europeias enviaram expedições militares ao hemisfério ocidental um, para um, tomar portos e aduaneiros uh, de nações que tinham ainda de implência e <risos> em empréstimos a credores europeus. Uh, uh, as nações latino-americanas uh, reagiram positivamente às novas propostas uh, de uh, um, união uma união pan-americana porque ele, uh, os líderes latino-americanos buscaram a ajuda de um poder capaz de parar a agressão europeia. Uh, um poder, os Estados Unidos, às vezes admirado, mas também odiado, As, muitas vezes um sola, um sola pessoa uh, uh, uh, admirou e odiou. Uh, uh, uh, ao mesmo tempo, uh, oh, uh, tanto, uh, nos, uh, nos tanto nos Estados Unidos quanto nos países uh, latino-americanos, a visão do, do União, uh, da União Pan-Americana sempre foi triangular. Sempre foi quase global, ou transatlântico. A Europa, forçada pela unidade das Américas, seria forçada a mudar uh, a forma como funcionava no mundo, os poderes europeus. Tudo isso para fazer, preservando, se não expandindo, o comércio transatlântico. Desse, desse ponto de vista, o, o panamericanismo foi sempre prelu, prelúdio para o globalismo, ah, do final do século XX. A primeira etapa ah, as inconsistências, então as inconsistências do panamericanismo na prática, em parte baseada em aspectos contraditórios das estratégias e políticas dos Estados Unidos, antecederam os pro, problemas do que aconteceu após a, a da Guerra Fria. Uh, em terceiro lugar, o pan-americanismo envolveu, um, envolveu a agenda Ambiciosa de interação transnacional para os, uh, os norte-americanos. Uh, Muitos da, programa, dos programas interamericanos, especialmente aqueles implantados em nome do intercâmbio cultural, têm servido. Há um propósito particular relacionado à situação política interna dos Estados, dos Estados Unidos. Remodular a opinião pública para aceitar um papel, uh, o papel internacional mais amplo para os Estados Unidos, para o país. Ok, intercâmbio cultural é um termo burocrático que implica a união, mas uh, realisticamente a confusão do idealismo e do poder, o mesmo como o panamericanismo. Não, nunca foi possível separar o idealismo do poder ou o poder uh, de, uh, do idealismo, os programas culturais compõem, no máximo, 5% das atividades da União Pan-Americana. 5%. Embora uh, fosse um símbolo acessível de todas as coisas positivas que a União Pan-Americana inspirou um símbolo lider, líder do idealismo, em vez de mercados ou por poder, embora as estruturas de mercado, o poder estatal e o cálculo político fossem essenciais para a forma como, como todos os programas pan-americanos uh, pan funcionavam. Uh, a simetria do poder norte-americano foi indicada no fato de que, basicamente, nada, absolutamente nada aconteceu, a menos que alguém dos Estados Unidos o organizasse e o financiasse. Os latino-americanos latino eram as relações pobres uh, da família pan-americana, relação que gerava ressentimento e resistência, mas também em muitas uh, muitas vezes forneceu recursos para os projetos que as pessoas queriam fazer. E Pablo Palomino, uh, na Universidade de Emory, em Atlanta, um, tenho estudado a formação da música latino-americana dentro de, dos padrões dos, dos programas pan-americanos. Quando iniciei o projeto, assumi que as relações culturais mais importantes e mais, e mais próximas uh, dos Estados Unidos teriam sido como México, Cuba e Porto Rico, enquanto os países do sul, o Brasil, Argentina e Chile, desempenhariam um papel importante devido ao forte crescimento das indústrias culturais neste parte do hemisfério mas ainda assim secundárias. Enquanto, uh, enquanto trabalhava nos arquivos nos Estados Unidos, descobri que minha hipótese estava errada. Na maioria dos casos, o México era, com certeza, era o país mais importante da América Latina para funcionários anglo-americanos. Mas, no campo cultural, o México era menos importante do que eu tinha assumido. Uh, e também os mexicanos não, não tinham muito interesse em uh, aperteçar as relações culturais. Uh, havia razões práticas, como a, a fraqueza das casas editoras mexicanas antes da década de 1970. Autores no México têm tido dificuldade em desenvolver perfil internacional devido a circulação limitada e porque da falta de publicidade. Os dois capítulos no livro, uh, no meu livro sobre o boom, descrevem o que Carlos Fuentes e outros fizeram para escapar dessas limitações práticas da empre... das casas editoras. Uh, Uh, no México. Um, ao mesmo tempo, em que uh, os autores mexicanos e uh, de toda a América Latina libertam uh, da dependência da editora americana ou espanhola ou norte-americana ou espanhola para acesso internacional. Nos arquivos descobri que os formuladores de políticas americanas viam o Brasil como o maior potencial para desenvolver uma sociedade industrial e de consumo. Promover uma aliança com o Brasil foi a prioridade mais importante os trocadores, o intercâmbio cultural, estavam aumentando a atenção para o Brasil. Essa escolha é estratégica por parte do governo dos Estados Unidos explica, em parte, a importância surpreendente de Cândido Portinari e de Érico Veríssimo, nos Estados Unidos, na década de 1940. Talvez também da Carmen Miranda. É claro uh, que o talento também é sempre um fator necessário, porque nenhum objetivo geopolítico jamais motiva uma grande editora a lançar um livro Uh, ou um grande museu uh, para exibir um artista, ou uh, os dirigentes uh, de um estúdio de cinema de Hollywood uh, para promover uma vedete. Os arquivos encontrados nos Estados Unidos me disseram que os funcionários do intercâmbio cultural acreditavam que Cândido Pocinari e Érico Veríssimo por ter um impacto positivo sobre, sobre os cidadãos dos Estados Unidos, um impacto que ajudaria a construir apoio uh, para construir uma aliança mais próxima com o Brasil. O que remonta ao argumento do livro. O principal público para o intercâmbio cultural era interno dos Estados Unidos. Era os cidadãos dos Estados Unidos que as autoridades e as elites do setor privado acreditavam Estar desinteressados no mundo e despreparados para os custos da liderança mundial, muito menos dominação. O que tornou Portinari e veríssimo atraentes para os funcionários norte-americanos foi, foi a qualidade para seu trabalho considerado atratativo para o público norte-americano, pelo qual, naturalmente, quero dizer os leitores uh, dos Estados Unidos ou as audiências de arte, clientes que são eles mesmos funções dentro de do sistema de produção e distribuição já bem estabelecido, é altamente rentável. O foco, então, difere dos estudos anteriores, de, de, uh, dos, todos, os, de todos os estudos anteriores em grande parte, escritos por historiadores da América Latina, ou latino-americanos, ou europeus, ou norte-americanos. Uh, os historiadores uh, da América Latina estão interessados como... De, uh, devem ser pelos esforços uh, dos Estados Unidos para remodelar as sociedades latino-americanas ou extrair consentimento para estratégias ge geopolíticas do Norte. Esses estudos examinaram uh, os breves períodos em que o intercâmbio cultural parecia mais importante para os objetivos norte-americanos, a resposta à Primeira Guerra Mundial, a política de boa vizinhança uh, e a entrada americana ou a entrada continental na Segunda Guerra Mundial, e a campanha para limitar, se não destruir, a Revolução Cubana. Esses estudos geralmente concluíram que as políticas interamericanas americanas nunca conseguem aumentar o apoio na América Latina para a visão norte-americana dos assuntos mundiais. De uma perspectiva, Tiva, uh, perspectiva muito diferente uh, da histórica de diplomacia. Frank Ninkovic e Richard Arndt têm visto a diplomacia cultural como aspecto fundamental da política externa dos Estados Unidos. Ninkovic se concentra no uso da cultura no leste da Ásia e Richard Arndt, que era, por muitos anos, oficial de assuntos culturais no Departamento de Estado, examina como os programas mudaram para se adequar às novas metas. Em todos esses estudos, o foco está nos efeitos sobre os países que os Estados Unidos queriam influenciar. Meu livro estuda um período muito mais longo de tempo. Comecei em 1889 com a criação da União Americana. O livro termina no passado recente com o sucesso de vários cineastas mexicanos e brasileiros em Hollywood. O quadro mais longo torna mais claras as mudanças mais importantes no intercâmbio cultural e também a continuidade. Eu contesto a ideia de que os programas falharam. Ao longo do século passado, as metas estabelecidas no início do século XX foram alcançadas e institucionalizadas. Foram a base da cultura contemporânea global. Ah, e também, como eu disse antes, eu queria ver os efeitos nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, como a sociedade mudou ah, com ah, o crescimento do poder mundial. Para alcançar este objetivo, decidi examinar as experiências de eminentes escritores e artistas latino-americanos dentro dos Estados Unidos, suas, uh, suas carreiras norte-americanas. Uh, de aqueles que ganharam a chance de falar diretamente com o público norte-americano e influenciar debates dentro dos Estados Unidos. Eles me forneceram um conjunto de figuras exemplares cujas lutas, fracassos e sucessos Escolhas esclareçam contextos políticos e culturais que facilitam, mas também restringem, sua participação na cultura norte-americana. Para alguns que, diz, que discutam, a relação com os Estados Unidos foi muito importante para o trabalho deles. Bem, Pensei uh, em Gabriela Mistral, Can uh, Diego Rivera, Erico Veríssimo, Carlos Fuentes, nesta categoria. Para outros, digamos Cândido Pochinari ou David Alfaro Siqueiros, a relação foi importante para um período... Relativamente, relativamente curto. Uh, importante, mas em uh, última análise, um, uma fase foi uma fase passageira. E havia aqueles para que uma relação não era importante, ou pessoal, ou profissional, diz Maria Rosa Oliveira, Oliver ou Sergio Buarque de Holanda, mas suas experiências revelam algo sobre a organização da política e da cultura nos Estados Unidos. O a, método a, que escolhi deliberadamente transfere a geopolítica para o segundo plano e a eu prefiro ver a micro-história de hedges e instituições necessárias para a produção, distribuição e comercialização do trabalho cultural. Então, eu apresento dois temas principais ilustrados pelas histórias pessoais e institucionais. Primeiro o processo de criação de uma esfera pública transnacional, examinando em cada situação histórica as condições para o sucesso e também os obstáculos que minimam até mesmo tempo, até mesmo hoje em dia, os projetos bem, bem financiados. Segundo... Uh, a responsabilidade democrática pela política externa dos Estados Unidos. O público norte-americano poderia saber o suficiente sobre os países onde seus líderes, sejam governamentais ou comerciais, estão agindo para exigir liderança global responsável. Poderia saber... Acho que não. Dois temas ainda relevantes para a situação uh, contemporânea. Cada ou Todo livro de história, segundo eu, se desenvolve através de um debate entre as histórias que podemos contar e os argumentos, as conclusões que demonstramos. Prefiro, eu, eu prefiro os detalhes encontrado, encontrados em, em uma história. Mas contar uma história corretamente requer tempo. Ainda mais tempo, com as muitas histórias que juntos nos permitem desenvolver um sen sentimento pelo, uh, pelo que aconteceu, provavelmente tanto quanto o tempo que leva para ler um livro. Uh, acho que fiquei sem tempo e quase escutei sua paciência, eu não vou contar as histórias das que eu gosto, uh, você pode lê-las mais tarde na privacidade da casa. Uh, mas eu vou terminar com, uh, terminar com quatro argumentos que, que são importantes um, uh, no livro. Primeiro, desde o início da República, uh, a política doméstica dos Estados Unidos tem sido instável. O pan-americanismo, embora estivesse no centro das ambições globais, tornece problema rancoroso interno, por duas razões principais. Os demócratas do Sul viram o pan-americanismo como, como, um, como conspiração das elites yankees para deslegitimar o sistema de segregação racial. De fato, muitos funcionários nacionais entenderam que a forma como os Estados Unidos organizavam hierarquias raciais, mecanismo principal de governança interna, era obstáculo à dominação mundial e aos mecanismos de governança externa que desejam construir. O pan-americanismo foi, de fato, a abertura do exame crítico das relações raciais dos Estados Unidos, com agências governamentais, com filantropias e instituições educacionais Uh, que patrocinam pesquisas sobre a chamada democracia racial, uh, encontrada em outros países americanos. O Escravo e o Cidadão, de Frank Tannenbaum, foi livro best-seller, publicado em 1947, Aqui, por duas décadas, explicou que a segregação norte-americana expressa preconceitos culturais e que a diferença biológica uh, é uh, mito uh, com propósito político. Além disso, disso da questão racial, Muitos republicanos conservadores se opuseram ao pan-americanismo como prelúdio ao governo global e ao controle do mercado internacional. No final da década de 1940, a defesa dos mercados e dos costumes locais e de laissez-faire foi combinada com nova aliança política que foi constantemente hostil a todas as iniciativas de, de política externa que iam além de, de uh, ter um exército forte dessa de aliança emergem a uh, emerge uma presidência de Donald Trump e o movimento popular que uh, o adora Em segundo lugar a imensurabilidade das instituições políticas, econômicas e culturais tem dificultado, uh, dificultado todos esses esforços panamericanos, americanos Com a publicação, as casas-editoras, por exemplo, o efeito foi particularmente claro. Entre 1880 e 1920, a publicação nos Estados Unidos foi transformada pela reorganização industrial. Nos países latino-americanos, as formas artesanais de produzir livros e revistas persistiram até a década de 1960. Em parte, devido aos baixos níveis, níveis de alfabetização, em parte, devido ao domínio dos editores espanhóis, em, países de língua espanhola. O Brasil experimentou um surgimento anterior de editores comerciais porque os editores portuguesas não tinham as vantagens de seus pares na Espanha. Editores norte-americanos queriam, sim, publicar livros de autores latino-americanos mas não conseguiram identificar autores que pudessem ser de interesse dos leitores nos, uh, nos Estados Unidos. Então, o primeiro livro de, uma, de autor latino-americano a ter sucesso comercial uh, nos Estados Unidos foi Crossroads, a tradução de Caminhos Cruzados de Érico Veríssimo, publicado em 1943. Nove livros uh, de uh, Veríssimo, Érico Veríssimo segui, seguiram-se nas duas décadas seguintes. E o, os dois autores mais conhecidos da uh, do América Latina, da América Latina no, nos Estados Unidos eram Érico Veríssimo e Pablo Neruda. Uh, um elo interessante, uh, conclusão, com conclusão irônica, com a, a história que não devo explorar neste momento. Uh, os grandes níveis de economia comercial não, não vieram antes do boom da década de 1960. Como resultado, os artistas visuais foram capazes de falar diretamente uh, com o público norte-americano americano muito mais cedo do que, uh, do que os escritores. O uh, sistema, uh, Os sistemas... Embora houvesse diferenças, diferenças um, significativas na forma como as artes visuais eram organizadas, os sistemas de patrocínio foram importantes em uh, uh, uh, uh, todas as partes da, uh, da, das Américas. E os patro, os patro, o patrocínio foi, foi importante a, a apresentar os artistas latino-americanos nos Estados Unidos. Um, em terceiro lugar, com a Guerra Fria e o anticomunismo definindo todos os aspectos das políticas globais dos Estados Unidos, a prioridade é transferida da promoção de instituições democráticas formais para a supressão da esquerda. A violência substitui a formação de opinião pública como estratégia-chave. E o intercâmbio cultural tornou-se tornou menos importante depois de 1965. Uh, uh, um, com a Guerra do Vietnã, a opinião pública norte-americana tornou-se disruptiva e voltou queático caótica especialmente porque o público estava certo a solução da liderança dos Estados Unidos, Unidos foi a ação executiva unilateral e a criação de falsa opinião pública a fórmula que o presidente Ronald Reagan a uh, Com suas guerras de escolha na América Central, apesar da maioria do público norte-americano era em oposição e até mesmo voto majoritário do Congresso para eliminar o financiamento, a uh, não poderia parar a guerra uh, presidencial. Sem o objetivo de influenciar a opinião público, pública, o pan-americanismo perdeu sua função como um baluarte da expressão internacional. Uh, mas durante a guerra, e. Uh, Uh, os combates dentro dos Estados Unidos sobre a política externa, havia tendências conflitantes. Muit, muitos autores de esquerda da América Latina foram publicados, convidados a falar ou a lecionar em, a universidades, nas, univers, na, nas universidades dos Estados Unidos. Uh, ao mesmo tempo, o escritor brasileiro mais popular durante as décadas de 1940 e 1950, Erico Veríssimo desapareceu do mercado de livros norte-americano. Na década de 1960, Veríssimo ficou desiludido com a política norte-americana e seus últimos ulti três romances criticam o um mundo violento, é injusto que os Estados Unidos ah, haviam promovido como líder do mundo livre, victuoso fictu mundo livre. livre. Seus dois últimos romances sobre a guerra do uh, Vietnã, e o uso da datatura no Brasil uh, ainda não são traduzidos para o inglês. Não são disponíveis. As razões eram complicadas, mas me permitiram contar a história que explora como e por que um escritor razoávelmente bem sucedido chegou a ser completamente esquecido dos estados unidos. Ah, uh, é, a razão é irônico porque ele não era da esquerda, então ele não tinha de valor de, uh, mercantil nos anos 60 e 70. Ah, uh, Acho que eu fa estava falando apenas uma hora e <risos> penso que eu eu devo parar <risos> e, uh, perguntar a perguntar à audiência e à Ana Maria para compartilhar a. Uh, uh, Uh, os seus pensamentos e reações, as suas reações. Thanks, Richard. Excelente. É, Ana, vou passar aqui, fixar você na tela. Pronto. Uh -huh. Muito bom, Richard, te ouvir. É, eu, eu fiquei muito. Eu podia continuar ouvindo você. É, eu... Eu sinto muita falta das nossas conversas, é, mas é, eu, eu, quando a Junielle, né, a gente resolveu é, fazer esse evento para divulgar, não só divulgar, mas para a gente poder debater o livro com você, eu é, é, peguei as minhas anotações é, na primeira versão da, da sua obra, né, e eu me dei conta de que eu li o, o seu draft em 2015, né? Eu acho que foi mais ou menos nesse momento em que eu te dou o retorno. Ah, no, sim! É, e no texto esse, esse. que eu mandei... É, no texto que eu mandei, eu, eu, já, eu, eu falei um pouco de que a leitura do seu livro me dava saudade desse tempo, porque a gente estava já vivendo uma crise que estava se configurando né, e que depois levou né, o golpe mediático-jurídico-parlamentar da presidente Dilma né, e, e, e um conjunto de deslocamentos também, não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, no México, né, e que aqui no Brasil acabou... É, tendo como resultado essa situação política que a gente vive hoje com a eleição do atual presidente. E aí eu fiquei pensando, e agora na sua exposição, isso voltou, quer dizer, voltou a me chamar a atenção. É, eu, eu reli depois o livro, você diminuiu, oh, eram 16 capítulos e você depois deu uma, deu uma, uma sintetizada em algumas partes, é, mas de qualquer maneira, é, se eu estiver falando muito rápido, você avisa, tá? É, de qualquer maneira, eu fiquei pensando e, e, e você falando agora sobre é, como o pan-americanismo é, representava é, uma política que tinha uma dupla face para fora, e, mas também para dentro, e como essa relação era, era conflituosa nas duas frentes, tanto na política interna quanto na política externa. Então, é, é, isso é, quer dizer, você falando agora, isso ficou ainda mais claro, né, como é, o ideal de pan-americanismo, essa ideologia da América para os americanos, ou aquele slogan que, durante a política da boa vizinhança, é, eles, o, o, o Advertising Project, ele, ele é, configurou né, a América unidas hoje, unidas sempre, né? e aquele mapinha das Américas que atuava como uma espécie de logo na publicidade, é, mostrava como, em, em certos momentos de crise, essa noção da América unida ela era acionada. Aí eu fiquei pensando, e aí é menos sobre o que você escreveu, e mais sobre o desdobramento... É, dessas reflexões, eu fiquei pensando como seu livro ele oferece um conjunto importante de questões para pensar a história recente do continente e essa força gravitacional que os Estados Unidos exerce sobre as Américas. Né? Eu acho que... É, é, não temos mais a ideologia do pan-americanismo, não temos mais os ideais do pan-americanismo, mas temos essa força gravitacional ela definindo esse balanço mais, quer dizer, geopolítico do que propriamente é, cultural. Né? Eu acho que é, do ponto de vista cultural, é, eu, eu também observo é, que ao longo do século XX, sobretudo no pós-guerra, né, essa, essa perspectiva mais modernista, mais né, de valorização das ideias, de valorização da arte, de valorização da literatura, ela, se, ela, ela perdeu esse, esse peso nas relações é, internacionais. E aí você tem uma valorização muito mais é, das commodities, trocas econômicas, né? é, se, se exporta no não exporta soja. Então, eu fiquei pensando também é, sobre é, como é que a gente pode refletir sobre esse deslocamento né, do investimento de bens simbólicos que marcou essa política pan-americana para um, uma, uma troca estritamente ou... Né, fortemente embasada pela, pela perspectiva econômica. E, por fim, a última questão: né, um, uma questão para a gente poder pensar, é o, o, hoje, na sua avaliação, é, a presença, é, como é que se dá a presença. É desses artistas, é, dos fotógrafos e fotógrafas, escritores é, latino-americanos ou brasileiros mesmo, né? é, que, que, pensar o Brasil dentro da América Latina também é uma coisa que implica no, no exercício. Né? É, qual, a, qual o impacto hoje? Qual a, qual a, a, a, se você avalia que tem impacto ou se essa dinâmica... É, é cultural, ela mudou e se fragmentou ainda mais e, e os canais são outros, né, eu vou eu, eu, são esses comentários gerais, eu, eu ainda teria uma, uma questão mais teórica mas eu posso deixar para o final mas para passar assim a, a, a discussão para o público também e no final eu volto a falar um pouco mais do livro Obrigada Ana, já fixei o Richard novamente ah. ah. claro que ah, hoje em dia todos vivemos um período confuso e ah. e o paname o panamericanismo não não existe hoje em dia não não de existir, há 40 anos ou 50 anos. Uh, quando comecei o livro, como livro, havia o projeto de... Uh, uh, esqueci agora o, o nome exato, mas uma União Americana Econômica. Uh, é... No, uh, em 2005, o presidente Bush e também o presidente ah, Lula ah, disseram de estabelecer um mercado comum das, das Américas. Ah, e o Brasil ah, ah, deveria estar um parceiro Igual no mundo capitalista, ah, com os Estados Unidos, o Canadá, que, um, talvez o México, talvez o Chile. A América Latina fragment, fragmentou. Ah, e nos Estados Unidos, hoje em dia, ah, fora dos cursos da história de, da América Latina, Quase nunca, nunca uh, falam. <laughs> Falamos da América Latina. Latino é uma palavra interna agora para os. A gente latina, as pessoas. Uh, uh, de pre procedência. precedência. Uh, americana mas o problema América Central é um perigo o México possivelmente isso o Brasil não é a atitude para dividir o continente os parceiros bons os parceiros maus Uh, então, uh, uh, a ideia de pan-americanismo é totalmente difunto, uh, mas uh, a ideia de panamericanismo para mim, é igual à ideia do globalismo, uh -huh. hoje em dia. Uh, e o globalismo é também em, em, em debate. E por que o mundo globalizado nunca chegou aos um, a, a, a sucesso, sucessos prometidos? Porque é um quase fracasso. O mundo globalizado. Mas Uh, de ver, o mundo é globalizado, é globalizado agora. É, é, a, é, a, é, a, é, a, é a realidade globalizada e nacionalizada ao mesmo tempo. É a vida. A vida contemporânea. É para as pessoas... Toda pessoa pode viver nos mundos diversos ao mesmo tempo. E o, uh, o mundo es, está esquizofrênico. <risos> e o panamericanismo americanismo era o uh, aspecto uh, do esforço esquizofrênico no mundo, no mundo atual do mundo contemporâneo da história contemporânea desde desde depois de uh, uh, o princípio do 9 uh, século 9, uh, 9 19 uh, então. uh, mas ao fim quando eu uh, Escrevei sobre o filme um, sobre Che Guevara. Uh, esqueci o nome. Motorcycle Diaries in em Inglês. Uh, viagens por uma... então. Diários da Motocicleta. Ah, sim. É, é literal é, a tradução. É, uh, é, uh, embora que um, foi filmado em 2005, mais ou menos, foi filme, era filme Pan-Americana, também filme globalizado. As ideias Pan-Americanas reemergem nos filmes, na televisão inter-americana. Acho... Na, na obra de Walter Salsh e uh, um, uh, uh, Inharitu, o filho uh, uh, diretor mexicano Inharitu, que a, agora é um cidadão norte-americano. <risos> uh, uh, para mim, é, é, não tenho. Não tenho Resposta por. Não, não, não posso explicar porquê, mas as ideias pan-americanas continuam uh, nos, uh, nas esferas uh, particulares uh, do cinema, da televisão, da cultura imparcial. Uh, Muito bem. É... Obrigada. É... Ótimo, obrigada faça... Obrigada Ana, vou passar a palavra Para a professora Fernanda Sanches Do curso de Arquitetura e Urbanismo Nossa parceira também aí no projeto De internacionalização Fernanda, vou obrigada. fixar o... Obrigada Juli... Juniele, E muito obrigada Professor Richard, um prazer é, Lhe escutar Obrigada também pelo esforço de conversar em português. É, fiquei muito curiosa e, e atenta e, e, e gostaria muito de, de ler o seu livro. É, me chamou muito a atenção como, como você trabalha essa ideia do, do pan-americanismo. E achei muito interessante pensar como as ideias, a cultura, a literatura circulam num público norte-americano, né? Octávio Paz, Origines Lesa, Érico Veríssimo, eh, Carlos Fuentes. Porque o que a gente experimenta aqui nos, nos, eh, nos circuitos da cultura é que a gente tem uma espécie de uma colonialidade do saber também entre os sul-americanos. Então, é, por exemplo, na Iberoamérica se lê muito Carlos Fuentes, Octavio Paz, se lê, se lê literatura latino-americana que não se lê tanto no Brasil e vice-versa, é, no, nos países sul-americanos, é, que não te, que não falam português, não se lê Érico Veríssimo, não se lê Sérgio Guarque é. de Holanda, é, enfim. Então, há uma uma colonialidade do saber que também opera na América do Sul, entre os países, né? E, e a gente tem se esforçado, assim, mais... É, pouco mais na universidade, agora nós estamos promovendo um curso junto com outra universidade federal aqui do Rio eh, e outros colegas de grupos de pesquisa de universidades brasileiras, que se chama Colonialidade do Pensamento Urbano. E a gente discute justamente essas matrizes que formatam esquemas mentais, esquemas de pensamento, e que não nos permitem é, reconhecer uma série de expressões né, culturais, acadêmicas ou políticas importantes que temos ao nosso lado. Né? É, então, como nós estamos muito acostumados na academia a ler... É, a ler Autores e referências muito importantes do norte Para mim é particularmente interessante Ouvir a sua, a sua contribuição e a sua comunicação A partir dessa, dessa sua leitura De como circula num, num, é, num público norte-americano A literatura do sul é, a literatura e a cultura do, do Sul, né? E, enfim, é mais um, é, um comentário a partir do, é, da repercussão que teve em mim ouvir o seu trabalho e conhecer, conhecer o seu trabalho. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu vou fixar a professora Gisele Venâncio e o professor Paulo Knaus para fechar um bloco. Ok. Professora Gisele Benâncio, do PPGH, aqui da UF. Um minuto. Espera aí que eu vou passar para o Paulo. Primeiro, Paulo Knaus. Espera aí, vamos encontrar. Paulo está aí? Estou sim, espera aí. Ah, já... <risos> Festejando o Paulo. Olá, <risos> gente, tudo Parabéns. bem? É... Bom, primeiro eu queria dizer, registrar minha alegria de estar encontrando a todos, mas especialmente ao ver é, Richard, é, nosso companheiro de tantas aventuras acadêmicas, e mesmo nesse contexto de mudança do mundo, a gente estar junto é uma alegria muito grande. E é sempre uma alegria também escutar o Richard, e a gente acompanhou mais de perto né, pela nossa colaboração da UF, com ele, Ana Maria, a turma toda do Laboy, essa pesquisa um pouco. Eu queria dizer, Richard, que eu acho esse seu livro lindo. Antes de mais nada, é um livro muito bonito, não é? é e além de ser um livro muito bonito, eu acho que ele traz é, uma riqueza de pesquisa grande, sobretudo na parte dessas redes não é? É, de instituições que você salientou, e o caso do Érico Veríssimo, que eu acho que o Érico Veríssimo, sem dúvida, é um, é um escritor ma brasileiro maravilhoso, com é? uma obra grande e variada, é, e que ainda é lido, ainda é falado, mas é, talvez não tenha sido tão valorizado na historiografia. E me surpreendeu muito não é? de nós, brasileiros, termos que ler um autor norte-americano, nosso amigo, né? para valorizar uma obra tão interessante. É, é claro que no Brasil esse tipo de estudo, Gisele está aqui, né, tem-se feito muito, história editorial, é, esse tipo de análise, mas o, o Eric Veríssimo não tinha sido colocado na, nesse contexto. Né, e sobretudo essa relação internacional do movimento editorial. Eu queria dizer que para mim isso foi uma, uma, é uma beleza ver o trabalho que você fez. Mas a pergunta que eu queria te fazer é um pouco diferente do seu livro propriamente dito, porque o seu livro fala de uma ideia da América né, é, em que se integra. E eu acho que provavelmente nesse contexto se construiu também uma ideia de América Latina muito unívoca. Né? Uma América Latina é, e até o conceito de latino nos Estados Unidos se afirmou nesse contexto do século XX, não é? especialmente da segunda metade do século XX como se os latinos fossem uma unidade geral. E né? é, é, eu imagino né, que você talvez pudesse comentar a atualidade disso nos Estados Unidos. Aqui agora, no contexto das novas eleições recentes, se chamou muita atenção para a diferença do voto da Flórida, onde predomina as comunidades cubanas e venezuelanas, e é? eu diria também brasileiras, é? com o voto do, do, do Oeste, do Texas especialmente, onde é, é, predomina as comunidades de origem mexicana. Não é? É, isso salientou uma aqui pelo menos se falou disso, não é? que nos Estados Unidos isso apontava para os analistas políticos, não é? e sobretudo para quem faz análise e constrói pesquisas de opinião pública, de que era preciso rever essa classificação de latinos e compreender mais a sua diversidade, não tanto cultural, mas, sobretudo, política, né? o background político desses países, como eles são diferentes. Então, eu queria te ouvir, não é? se você pensa é, que esse quadro é, é, é, interamericano, que você costura, e você lembrou aqui do Diário de Motocicleta, que mesmo sendo uma produção recente, ela é uma representação de uma, uma criação anterior, não é? da época do, do, do, é, da promoção é, do Interamericano, eu queria perguntar para você como você pensa essa atualidade é, é, é, sobre o pensamento acerca da América Latina nos Estados Unidos, sobretudo em relação a essa ideia de que existe um senso comum de que os latinos são todos parecidos, não é? são todos uma comunidade integrada e, de outro lado, esse movimento recente que reconhece a diversidade. Eu queria dizer que, como brasileiro, a gente sempre acha esquisito estar na mesma comunidade dos hispanos-americanos. É? A gente se acostuma quando vai aos Estados Unidos, mas não é uma coisa natural para os brasileiros, não é? principalmente nós que somos muito atlânticos, não é? Então, a gente fica muito de costas para o resto da América Latina, mas é, é, é, por outro lado, não é? é, é eu penso, não é? que também é, é, eu fico imaginando, não é, que é, nos Estados Unidos também essa compreensão, não é, dos países. Se a gente fala da historiografia, por exemplo, é muito comum se reconhecer a historiografia de regional dos Estados Unidos. Então, me pergunto também se não há uma, uma diferença não é, entre um olhar acadêmico e um olhar de senso comum que a política operacionaliza. Não é? Enfim, é, na verdade, eu queria te dar a oportunidade para falar um pouquinho da atualidade né, da sua pesquisa diante do quadro atual que a gente está vivendo porque, certamente, isso vai, é, disso vai decorrer esse trânsito de artistas e é, é, escritores, não é? e, enfim, e, e produtores de cultura, de modo geral, no contexto é, que a gente está vendo se renovar na atualidade. Isso, certamente, um dos impactos das mudanças que a gente está vivendo vai ser a mudança também das formas de trânsito, não é? entre os produtores culturais e intelectuais no nosso continente. Tá? Ok, muito obrigada, Paulo. Passo para a professora Gisele, vou fixá-la agora. Gisele Venâncio. Bem, olá, boa tarde a todos. É, professor, foi um enorme prazer ouvir o senhor e conhecer o senhor virtualmente, né, mas quase pessoalmente. É, eu, quando soube que o senhor ia, iria estar hoje na UF, eu não podia perder a oportunidade de te ouvir. Eu, eu vou tentar, eu quero fazer uma pergunta, mas voltando lá para 1940, para os anos 40. Eu não tive a oportunidade de ler o trabalho do senhor, o livro, mas já li alguns artigos, especialmente um artigo que o senhor publicou na revista Tempo, sobre a tradução do Érico Veríssimo. Sim. E eu venho pesquisando e tenho muito interesse na discussão sobre tradução, porque nós sabemos muito bem que a tradução é algo que evidencia relações muito assimétricas. Né? Nós sempre traduzimos do inglês e muito pouco para o inglês. Então é muito interessante pensar nesses, é, nesses nomes, nesses intelectuais que subverteram essa ordem e foram traduzidos para o inglês. E os anos 40 foram é, foi um período de muita tradução de autores latino-americanos e, particularmente, né, de alguns brasileiros. Né, não apenas o Érico Veríssimo, que o senhor chama atenção, mas é, Euclides da Cunha, Os Sertões, foi traduzido em 44. Né, Gilberto Freire, é, eu, fiz aqui, eu fiz as minhas anotações aqui para não esquecer, mas o Gilberto Freire em 46... E, depois, e, e o Jorge Amado, em 1945. Mas, enfim, eu poderia listar outros. É, especialmente, a minha pergunta será sobre o Gilberto Freire. Porque uma coisa que o senhor diz na, no seu artigo da Tempo que me parece muito interessante é que o Érico Veríssimo ele era distinto desses autores que vão ser traduzidos. Né? Por exemplo, o Gilberto Freire, o Jorge Amado, o graciliano, o graciliano vai ser traduzido também nos Estados Unidos. É, vou, vou, para resumir, assim, não, não tomar muito tempo, uhum. eu, queria, é, eu queria só falar para o senhor que eu estou fazendo um estudo comparando os autores que são traduzidos nos Estados Unidos e os autores que são traduzidos na França, é, especialmente na editora Alfred Knopf e na editora Galimar, e que são duas editoras muito importantes e que traduzem muito e eles traduzem os mesmos autores. Então, o que, me, o que me interessou muito no trabalho do senhor, muito mesmo, é que o senhor pega um autor, que é, se, o senhor se dedica a um autor, o Érico no caso do Brasil, que é distinto desses, porque, na verdade, as pessoas estavam traduzindo, digamos, em linhas gerais, um, um Brasil nordestino, um Brasil de fome, um Brasil de seca. Era esse o Brasil que estava sendo traduzido nos Estados Unidos e na França. Né? E o Érico Veríssimo é, se distingue disso. Porém, por outro lado, a tradução do, do Gilberto Freire ela é uma tradução extremamente importante, em 1946, pelo menos penso eu, porque ela, de alguma maneira, configura esse debate a respeito da possibilidade de é, uma situação que se via do Brasil como uma certa harmonia das raças que vai ser, assim também a recepção do Gilberto Freire na França em 1952, quando o Casa Grande Senzala é traduzido. Então, enfim, é, para não tomar muito tempo de todo mundo, e eu vi que tu, as pessoas estão muito mais interessadas na discussão contemporânea, eu estou querendo conversar com o senhor sobre os anos 40. Eu quero voltar lá. Esse é o assunto que tem me interessado. E é, foi minha grande oportunidade. Eu agradeço muito a sua fala, sim e a possibilidade de conhecer o senhor, eu tinha uma enorme vontade de poder conhecer o seu trabalho mais perto. Muito obrigada. Muito obrigada Gisele, passo para o professor Richard. Tantas perguntas, uh, uh, vou tentar uh, responder as três ao mesmo tempo, para congelar um pouco. Uh, uh, quem foi lido é uma questão importante porque Jorge Amado foi lido nos Estados Unidos, na França na Itália, no Japão na Argentina Jorge Amado foi lido em todas as partes do mundo foi o primeiro Grande sucesso uh, entre os atores brasile brasileiros. Um, e hoje em dia, Paulo Coutinho é lido. <risos> e, uh, eu, uh, há, um, há, um, há uma caixa de livros grátis na esquina. Uh, fora da casa, onde os uh, os vecinos uh, partilharam os livros usados. Sempre, uh, uh, sempre descubro um livro uh, de uh, Paulo Coutinho, Sempre, cada vez que eu a uh, uh, uh, eu vejo os livros dentro da caixa. Uh, um, hoje em dia, toda a basura está está traduzido em todas as línguas do mundo. Uh, desculpa se, há, se tem uh, admiradores de Paulo Coutinho uh, entre nós. Um, e... Um, Guimarães Rosa foi lido pelos poucos le leitores. É rico veríssimo por muitos, mas não todo mundo. E, uh, e, e uh, pela, pelas casas editoras, isso foi a, a pergunta, como pagar? Como? Quem sabe? Quem, uh, será, quem serão uh, os leitores? Quem pagar, pagarão para produzir um livro? De, uh, na década de... Um, na época da Primeira Guerra Mundial, já come, começou a a meta, a fala de... Nós, norte-americanos, devemos traduzir quantos livros uh, da América Latina. É importante, é importante. E uh, por isso, a primeira, a, a, o primeiro livro de Gabriele Mistral uh, foi editado foi publicado nos Estados Unidos uh, em 19, 1922. Mas não era, uh, não foi traduzido, porque uh, os leitores uh, da poesia espanhola já uh, conhecem espanhol. <risos> já. Por que traduzir? Uh, Pablo Neruda é um pouco, uh, uh, pouco diferente porque ele é poeta comunista. E os leitores comunistas uh, dese desejam, desejaram uh, ler, uh, ler uh, os seus livros, uh, a sua poesia. Mas uh, uh, quando, enquanto a tradução uh, crescer, Uh, a, a, tradu a, a tradução fica não diminui uh, nunca diminui uh, uh, uh, uh, chegou a um, a um, uh, um nível e fica, ficou lá ao, ao nível pelos anos mas com nova expansão da tradução, a nova um, a número de livros traduzidos a uh, permanecia. e uh, hoje em dia há mais livros traduzidos das, uh, uh, das línguas uh, espanhóis espan. Eu portuguesa do que nos anos 60 e 70. Uh, poucos, são, uh, está, uh, poucos são lidos como Paulo Freire na, nos anos 70, uh, ou como Jorge Amado, mas são publicados. Estão disponíveis mas a ideia da América Latina dentro dos Estados Unidos é, é ideia confusa a situação a, a situação hoje é totalmente confusa mas a, a, a ideia da América Latina a cultura América Latina é confusa é fragmentada a música latina sim isso é importantíssima. Não, não é um, um mercado de, de música para a música brasileira, música mexicana. É uh, um mercado para a música latina. É um mercado importante a uh, que tem muitos compradores que não, em nenhuma maneira. Uh, são latinos. Uh, mas... Uh, é, os livros uh, uh, latino-americanos uh, nos cursos uh, nos, nos cursos uh, universitários com certeza uh, se, uh, se po pode ler Uh, os romances brasileiros, ou os romances latino-americanos. Nas, nas livrarias nunca ver nunca se os livros latino-americanos separados. Há os livros clássicos, há os livros uh, populares, aos livros uh, estudiosos e os autores latino-americanos uh, alfabet alfabetizados dentro de cada secção. E os filmes, com os filmes? Uh, Fernando Mereles, Walter Sals, Cunhali um, uh, O outro... Uh, não vale a pena para, para recordar mas não, nunca nunca se uma, uma pessoa que vê que vê um um filme de Fernando Mureles vê um filme global um filme interamericano americano e penso no filme uh, Cie, uh, blind uh, com, uh, com elenco internacional em inglês porque uh, porque pensar no, em mireles como brasileiro não não importa um, mas uh, no chicago Uh, há um uh, festival de filmes latino-americanos, latinos, porque inclui uh, a Espanha e o Portugal, e, e a Itália também estão incluindo, que uh, com começou ao princípio do dos anos 70. Por uh, mais de 40 anos, há uh, um uh, festival anual, o mais importante festival dos filmes latinos nos Estados Unidos está em Chicago. E quando um filme equatoriano se mostra, a plateia está uh, cheia de equatorianos. Quando um filme brasileiro, todos os brasileiros uh, uh, morando em Chicago, a, a, a participar, participar e, uh, e mas o festival é festival de cine latino <risos> mas os filmes são brasileiro, equatoriano mexicano uh, e a a partir dos universitários porque uh, para quem o mundo latino é, é a re, realidade do trabalho, da pesquisa, a América Latina quase não existe. O uh, Paulo, Paulo pergun, uh, perguntou sobre uh, a força política uh, dentro dos Estados Unidos. neste uh, Neste ano, a uh, mídia desse de que uh, desse ju que o voto latino não existe não existe e nunca existe até uh, tem, uh, temos o voto cubano, o voto dominicano, o voto borenigno, o voto mexicano, mas mesmo com o voto uh, mexicano há di diferenças políticas La uh, idea ahora es, es que uh, Trump ganó en Texas porque lo López Obrador uh, apoyó a, a Trump y, y sí, sí, dice a mexicanos morando en los Estados Unidos que oh. ellos deben votar para Trump. Es más pero a complexidade da política <risos> e um, os blocos não tem unificados, uh, tem evangélicos e tem um, os esquerdistas, uh, es os da, da esquerda, que é mais grande do que nunca, um, e tem a gente que, uh, que não sei, uh, não, uh, não sabemos o que uh, o que fazer. Uh, um, então, um, a ideia da América Latina existe e não existe, existe sempre na, na universidade, existe na mundo, no mundo cultural um pouco não existe no mundo política ou uh, no mundo econômica uh, acho que uh, talvez o mundo uh, o mundo panamericano desapareceu porque o mundo capitalista venceu uh, E então todo o mundo uh, vive no mercado vive na ilusão da de democracia liberal uh, se ou, ou temos a democracia ou queremos a democracia mas não há uma ainda não há uma alternativa Alternativa uh, uh, oh, parou. <risos> Outras perguntas, querido Richard, estou querido estou, estou, estou como estou em inglês também. Estou minhas a a vão tão rápido que eu não não posso atrapalhar as palavras e organizar um okay. sentença compreensível uh, quando eu levo sim uhum. posso Richard está ótimo super compreensível e compreendido e realmente estamos pensando aqui nessa ilusão da democracia liberal em todas as suas análises e questões que são levantadas com a discussão do Pan-americanismo um aprendizado imenso uma tarde incrível aqui para gente estou realmente muito grata e também queria dizer que nós temos aqui a, a presença da Priscila Dorella e eu queria fazer um agradecimento aqui a todos os pesquisadores que são acolhidos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, por você e que sempre cria uma rede de apoio. Então fica aqui o nosso agradecimento, professor Ricardo Santiago também, e todas as discussões que foram feitas para o livro, circuitos de subjetividade, história oral, acervo e arte, que também é muito utilizado aqui no Brasil, e agradecemos imensamente. Vou passar agora para a professora Ana Mauad fazer o encerramento e os nossos agradecimentos, porque o nosso horário também já está um pouquinho mais curto. Ana, só um, um... minuto que eu vou fixá-la, só um minutinho. Ok. Ah, muito bom te ouvir, muito bom, muito claro e é muito gostoso ouvir você falar em português. Sinto muita falta das nossas conversas. Então, para concluir, eu quero fazer é, minhas palavras do Paulo. Seu livro realmente é um primor, uma pesquisa é, incontornável, uma, um... um, um uma abordagem muito inovadora, sobretudo por trazer o Brasil para dentro desse mosaico latino-americano e, e, e entender essa, essa ideia do improvised continent, que é uma é uma noção muito boa. Né? E ouvindo você falar agora, ficou mais claro ainda né, é, o porquê que é, o, o pan-americanismo, ao mesmo tempo, era uma ideologia e um sonho. Né? A, a proposta de tomar como referência né, é, é, é, livros, obras de arte, filmes, como pontes entre os países, é uma utopia que eu acho que a gente pode alentar. Eu acho que hoje em dia, apesar da gente está vivendo a vitória do capitalismo e da democracia liberal, a gente ainda pode transformar a expectativa em esperança e fazer com que as nossas pontes continuem sendo construídas. Eu quero agradecer muito a sua participação, a parceria e toda a generosidade que você teve de engajar no, no projeto Print, que é, que é sempre o que, tudo que aqui acontece no Brasil é muito improvisado, né? não é à toa. Né? É... <risos> e que uma, é uma pena que a gente tenha tido um ano de 2020 com toda essa diversidade, mas quando tudo isso melhorar, a gente com certeza vai retomar as nossas possibilidades de intercâmbio e a gente vai trazer você aqui para te abraçar pessoalmente você e a Catherine, que são pessoas você. muito queridas e muito bem-vindas sempre aqui na, na, na UF, eu acho que na USP, né? você eu acho que é uma pessoa nacionalmente querida, né? uma, é, é muito bom poder te ouvir, eu quero muito agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade em compartilhar as suas reflexões, o seu pensamento as suas ideias no excelente português, quem dera que eu pudesse falar o inglês assim. Mas, você, você sabe que eu pretendi passar o ano, neste ano, o ano 2020, no Brasil, no ano acadêmico, no Brasil. E, obviamente, era impossível, e, e, provavelmente impossível no ano que vem, mas talvez... 2022. Com certeza. Com Sim. certeza. Que aí a gente, come... a gente celebra aquilo que a gente está celebrando agora nos Estados Unidos com muita esperança. Ah, celebramos? Ah. Estou... Ainda estou esperando a celebração, mas... Ah, claro. claro. No claro. ano passado a gente... Uh... Os uh, as ruas está cheia uh, uh, fora da casa, está cheia. Ao sábado, as as senhoras se com o, uh, o shout, os ah. uh, gritos, gritos, os gritos e os. Uh, foi uma celebração de 10 minutos então realizamos todo o mundo re realizamos todo o mundo que o monstro Lar laranja está <risos> no poder até é. janeiro é. Mas, mas vai passar e vocês vão Pode. conseguir sobreviver a essa, a essa tormenta final. Peço muito... nunca passar. <risos> é, muito obrigada, Richard. Obrigada a todos que, que estiveram com a gente hoje de tarde. É, e vamos combinar, né? o print continua e novos projetos a gente vai continuar realizando. Obrigada. Pois é, pois é. Manda muito abraço para a Catherine, tá? Obrigada, Tchau. Richard. Obrigada a todos. Tchau, obrigada, um grande abraço. Abração para todos. Vou finalizar a gravação. Abraço a todos os amigos.